Todos sabem, ou no mínimo deveriam saber, que as armas do CSGO não foram criadas pela Valve. São armas que já existem na vida real e a Valve simplesmente replicou o modelo dentro do jogo. Mas as animações dessas armas, sim, foram criadas pela Valve. E eu tô falando das animações de saque, inspeção, reload. E chega de vídeo no YouTube comparando as armas do CSGO com a mesma arma na vida real. Chega, isso de muito. Hoje iremos inverter a ordem. Como seriam na vida real as animações de saque inspeção e reload de armas e facas do CSGO.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 Tal, sejam bem-vindos a, a mais um vídeo sem Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rapaziada, já quero agradecer, porque o canal tá crescendo demais, mano. De verdade. Muito obrigado a cada um que tá aqui no canal diariamente pra acompanhar os vídeos que eu posto. A cada um que tá inscrito no canal, a cada um que deixa o like, mano. Vamos crescer a matilha. Se você não é inscrito, se inscreva, eu tenho o um sonho de bater um milhão de inscritos. E, mano, meio que falta pouco, tá ligado? Falta pouco. Não. Mas não falta tanto assim também. Então se inscreva no canal de verdade. É muito importante pra mim de coração. Mesmo que você tenha torcido pra França na final, mano. Já foi, tá ligado? Deixa quieto. Ah! Sem sentimento. Se inscreva aí, por favor, tamo junto. CSGO Reloads in real life. Reload no CSGO é você recarregar a arma. E quando você recarrega uma arma no CSGO, tem uma animação, né? Toda bonitinha. o cara tirando o pente, colocando pente novo. E esse canal aqui, ó, do amigo do Zóio, o Alex. Dilma, eu, Alex! Você tá film... Você não tá filmando minha cabeça, Alex! Ele recriou essas animações de todas as armas, porém, na vida real. Tô curioso pra ver isso daqui. Vamos ver juntos e depois dar uma nota pra ele. Seremos sinceros. Se no final do vídeo você achou que ele foi bem, comenta aí e comenta. Comenta também qual arma você acha que ele melhor imitou a animação de relógio, fechou? Eu darei minha opinião sincera, pai. Eu vou dar meu... Ah, é? Aviso. Nenhuma arma apresentada nesse vídeo é real. Ou é de um jogo online, o CSGO, ou uma réplica não funcional. Ou seja, não funciona. Não é nada de verdade. É tudo de mentirinha. É Toy Story. Então, ó, vamos lá. USPzinha. Tá faltando o silenciador na dele. Mas até enquanto tá sensacional a Glock então é a Glock nota 10 a Glock nota 10 nota 10 e meio eu quero ver ele fazer essa eu quero ver com as duas mãos ocupadas e rapaz saiu do ângulo da câmera mas tá tudo bem não conseguiu, conseguiu ir muito bem muito muito bem revólver mais ou menos, tem uma diferença aqui, mas também é culpa dele, né? O revólver do, do CS é um revólver R8 e o revólver dele é um revólver Magnum. Tapa quanto esse revólver? Gostava 500, conto. entendo, pai. Mentira, não entendo não, é que eu já fiz um vídeo sobre... há ah, mais de dois anos, enfim. Ó, P250. Ele tá usando uma Glock, mas, pô, não dá pra cobrar do cara ter uma P250. Por exemplo, ó, a Tec9 dele é uma Tec9 de papelão. Não tem problema, o que importa é que é a animação. Um Pobre de merda A animação da Tech Nine mano, perfeita, 5-7, recarrega, 5-7, safe, Desert Eagle, Desert Eagle é fácil, acho que ele deu um giro a mais, ele deu um giro a mais. Fiscal de giro. Ó, a Desert Eagle é um giro, ele vai dar uns dois, ó, tô falando, mas mandou muito. Muito muito mesmo. E o som da arma aqui no vídeo dele tá satisfatório demais, cara. Putz, eu duvido ele acertar essa. <risos> Não, calma aí, girou demais também, amigão Uns dois giros a mais, mas, mano, safe, nota 10 Aqui, ó, das pistolas Eu acho que ele mandou muito na 5.7 E na Tech 9 Tech 9 improvisada Eu vi que ele não tinha nenhuma arma parecida Ele foi e criou uma e fez a animação, mano, perfeito. SMGs, ó MP7, mano, mesma fita Da Tech 9 Nossa, muito louco, mano Muito louco, muito louco Impi ver é a Alp, mano. Não é possível que ele vai arranjar uma Alp no real. É? 90 Mais ou menos. Mas tô curtindo, hein? Tô curtindo. <risos> Esse tapão, mano, na MP5, meu amigo. Cara, aqui eu gostei da P90, muito da P90, muito. Rifles AK. Uma AK-45. Sério? Vente alongado. Não sei porque até hoje não há nenhuma arma do CSGO com uma mira nesse estilo, né? Essa mira com uma espécie de scope laser, quadrado, sei lá. Não sei. Nossa, irado esse M4-1S dele, né? Tudo bem que o silenciador da M4-1S tá parecendo um hot que ainda né? não foi cortado. Eu vou tomar o Mas tá legal, tá, tá bacana, tá interessante. Ó galho usada. Bacana, bacana, bem bacana. Queria saber por quanto tempo ele treinou pra conseguir repetir cada animação tão bem assim. Porque ele tá mandando muito. Até aquelas que não estão perfeitas estão muito boas, tá ligado? para que ele teve um trabalho aí de criar algumas armas, enfim, insano, mano. Ó, SG. Ele improvisou, né, como algumas, mas, pô, cara, ele também não precisa de, enfim, ter todas as armas do jogo. Não é o um intuito. O intuito aqui é realizar a mesma animação. Vamos lá, as pesadas. Sua mãe é tão gorda que tiveram que começar a cavar a cova dela assim que ela nasceu. Negueve. Meu Deus, cadê Negev? Nossa senhora. Olha o trambolho, cara. Abre, tira... Não é nem o pente, né? É o malote ali. Nossa, aquele, mano, aquele deitou, rapaziada. Aquele deitou. Convenhamos. Aquele deitou. mesma coisa, né? Praticamente Que da Negev, não muda muito Nada ah, da Negev ficou, ficou mais legal Nada ah, da Negev, na minha opinião, ele deitou Sem cão Vamos lá Snipers Scout pteco-teco, né? Scout legalzinho, hein, mano? Hum, essa puxada... É satisfatória demais. Olha a Alp do mano. Vamos ver se ele vai dar o tapão final pra empurrar o pente. Ó, tira. Encaixa. É, esse tapinha aí foi meio. Foi meio fraquinho demais, tá ligado? O tapinha aí poderia ser mais forte. Mais bruto. Esse pai tava com medo de quebrar, né? Vai querer uma arma mais velha ali da coleção dele, enfim. Já foi com receio. Liga é de C, de terra, né? Foi teco, teco de terra, agora que CT, a scar. Vamos ver o tapa pulado ah, é, agora é. agora foi melhor, foi melhor, foi melhor, Legal, legal, legal. E agora as facas, rapaziada, as facas. Ó, padrão de CT, é, mais ou menos. Mas ah, é muito fácil, Pois aí eu faço, gás. E eu faço, eu. Quem são aqueles que correm mais risco de desenvolver demência? Primeiro os mais velhos. Toma! Peraí, Ó, barretinha, facada ali, facada aqui. Pô, quem dera isso existisse no CSGO. Aí ele quis se mostrar. Mostrar que é bom, mostrar que sabe. Mas quem dera a animação da faca padrão do CS fosse assim. Tá maluco, mano. Mandou muito. Ó, butterfly. Oh, mal oh, man. Oh, man essa butterfly aí. Mal oh, man, mal oh, man. Oh, man. Não, agora é só... Foi mal, não falo mais também Me respeita, ô oh, rafolé, aqui é super xandão, irmão Que agora ele arregaçou, agora ele arregaçou Vamos ver a carambit. Girou mais do que deveria Legal, mandou muito, aqui mandou muito nossa, até estralou aqui alguma coisa no couturelo dele, ó. Precisa alongar, amigão. Sai um pouco do CS. Bacana, bacana, bacana, legal. Crimson Web. Ele tava com uma... Olha... Esse cara tá duro, mano. O cara tá todo crocante. Brigadeiro crocante. O cara... Ah, é possível, mano. Ó, eu, eu sou gordo, fazendo isso daqui, não tô fazendo barulho. Meu Deus, mano. O cara não para de... Sabe aquelas gordas que fazem barulho do nada? <risos> faz tudo bem, faz tudo. Parece ah. ah, Mas... Ah, ah, Mas que engoliu o ah, sorveteiro da ah, praça. Essa flip aí tá esquisita, cara. Tá sem ponta, mano. É flip de criança, não é possível. Ó, aqui um bônus dele. Pra mostrar que é bom, pra mostrar que sabe. Aí sim. Aí sim, ó. Muito melhor que a do CS. do CS tá atrasada. Olha aí, o cara manda, o cara manda. sm 4 esse aí, mano. Forte também. Muito forte. A casinha... Mano, o cara, o, cara, o cara é bom, velho o cara, o, cara, o cara manja, tá ligado? O cara é bom Rapaziada, ó, minha opinião Eu acho que ele mandou muito na Negev E ele me humilhou, né? Porque eu falei lá da Butterfly dele deu um segundo e ele, mano, virou o um mago da Butterfly Comentem o que vocês acharam Lembrando, aqui no canal cachorro 337 Todos os dias, dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo da hora e de qualidade Esse daqui não é um canal pra você É brincadeira Mano, se inscreve no canal se inscreva no canal, tamo junto, valeu. Eu rimo, ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. Machou 37 fa e